A Anvisa acaba de fechar maioria para aprovar os pedidos de uso emergencial das vacinas do Instituto Butantan em parceria com a Sinovac e da Fiocruz em parceria com a Oxford e AstraZeneca. A reunião começou pouco depois das 10 da manhã na sede da Anvisa em Brasília e teve a participação de cinco diretores da diretoria colegiada da agência.